Então nós estamos aqui no Sesc, na verdade lá de fora do Sesc Eu disse, disse para minha amiga, Mayara, tem estacionamento no Sesc? Tem, tem estacionamento no tem Sesc caralho que tem Tem porra de estacionamento nenhum Aí a gente vem, olha essa fila de carro estacionado, frente e trás e ao redor do mundo inteiro do CES. pobre não pode ter pisando de graça, que o pobre já veio. Exatamente. Já. Aí o que, que a gente teve que fazer? Estacionar no cu do mundo mas... e vir andando. Porque gordo é assim, gordo reclama de andar. Não sei. A gente descobriu onde é o estacionamento. Mas o estacionamento está sendo usado pra eles patinarem. quando você passa o batom? Tá bom. Você tirou o SESC, Bom, acabei de colocar os patins. Eu vou ter que pôr uma touca do Tia da Merenda para poder puxar patete. E vou estragar o meu tapete todo, porque é tudo bem. Semelhanças com a Tia da Merenda da sua escola são meras coincidências, ok? Talvez agora eu esteja preparado para patinar. Coloca na eu pra ele ver o Eu tenho joelheiras e um patins. Aí. E agora eu tenho uma... Você tem eu tenho um topete pra fora, que minha amiga arrumou. Olha, eu tô vendo aqui no reflexo da câmera, mas eu tenho um topete. Porque, né, eu tava sem topete, não existe. E medo, porque eu não sei se eu sei andar com essa coisa ainda. You? Eu não lembrava que eu conseguia e que eu sabia patinar Fazia é muito tempo que eu não, sei lá, brincava de patins e tudo mais Eu tinha um patins, eu tinha, sei lá, os meus 14 anos E, bom, eu nunca mais brinquei com nenhum deles depois que eles pararam de servir o meu pet Mas eu achei essa proposta do CEF muito maneira Acho que é isso. tem muito mais o que filmar pra... Ah! Eu não caí nenhum tombo. E eu não vou cair. O famigerado crush. crush número 1 um é o crush do busão. É aquele crush que aparece pra fazer você ter aquele famoso ataque cardíaco e simplesmente vai embora. Sem deixar nenhum vestígio nem raço da existência dele pelo mundo. É aquele tipo de pessoa que te faz pensar. Muito obrigada.